Olá. o tempo ele é impiedoso, ele vai passando e vai corroendo tudo o que ele encontra pela frente. Não existe quem vença o tempo, corrói o ferro, corrói a madeira, corrói as pessoas, talvez não corroa a alma daquelas pessoas que viveram bem. Não tem como eu voltar aquela areia ali, não tem como eu fazer essa areia que já caiu aqui voltar atrás. É uma outra virada, é uma nova passagem. Então, para as pessoas que têm algum tipo de sofrimento mental, espiritual, né, ou têm muito medo, as emoções negativas que te arrebentam, né, não prospera, não consegue ter relacionamentos, tudo isso pode ser resolvido facilmente quando você encontra a ferramenta certa. Nós aqui da Academia do Ser Humano, temos duas ferramentas extremamente poderosas para fazer com que você realmente prospere, encontre o seu amor, que você consiga ser importante, que você consiga ser amado e que você consiga realizar as coisas que você quer. Aperte nesse botão e você vai saber mais informações sobre o Magnum, que vai fazer a grande diferença na sua vida. Um grande abraço. Segue em frente.